34ª edição do Prêmio Engenheiro do Ano, em 2018, entregue há 55 anos pela SERGS, Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, conferiu a laurea da área pública ao diretor da Escola de Engenharia, professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. A TV Engenharia esteve presente e registrou os bastidores, a entrega e a cerimônia com a manifestação do nosso diretor. Atualiza! Este evento visa a entrega das duas lauras de engenheiro do ano em reconhecimento e retribuição ao que fizeram em benefício da sociedade de gigantesca. Ao engenheiro Luiz Francisco Gerbazi, pelo seu trabalho na área privada, e ao engenheiro Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, pelo seu trabalho na área pública. E neste momento nós procederemos à entrega da Láurea Engenheiro do ano 2018, categoria Área Pública. Receberá homenagem na categoria Área Pública o engenheiro civil Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Civil Engineering pela Leeds University Reino Unido, onde recebeu o prêmio Ressalding de Melhor Tese em 1999. Professor titular da URCS... Ex-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e líder de vários grupos de pesquisa. Atual diretor da Escola de Engenharia, cumprindo seu segundo mandato de quatro anos, 2012-2016 e 2016-2020. Integrante do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FADERGS, e do Conselho do Instituto Brasileiro do Concreto Ibracon, Membro de várias associações científicas nacionais e internacionais, como o American Concrete Institute e a Associação Sul-Americana de Engenharia Estrutural fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Patologia das Construções, Alcomparte Brasil, e da Associação Latino-Americana de Controle de Qualidade, Patologia e Recuperação Comparte Internacional. Prêmio Ibracon Globo Carneiro, como destaque em pesquisas de concreto estrutural, 2015. Prêmio Alcompate Investigador Produtivo, sobressaliente em patologia das construções em Ibero-Latino-Americano, 2010-2015. Autor de mais de 500 artigos e orientador de mais de 100 teses e dissertações de mestrado. Atuação marcante nos projetos de desenvolvimento do Concreto Branco, do Museu Iberê Camargo, da Estratégia de Residência de Porto Alegre e do Master Plan do 4 Distrito. Coordenador da norma de inspeção predial da ABNT, membro do Comitê Estratégico da Aliança para a Inovação entre URGs. PUC e municípios, coordenador do projeto Pacto Porto Alegre. E convidamos neste momento a subir ao palco o engenheiro Luiz Carlos Pinto da Silva Filho para receber a laurea engenheiro do ano 2018 das mãos do presidente da sociedade de engenharia engenheiro Luiz Roberto Andrade Ponte, do vice-presidente engenheiro Aloysio Guilhese e do presidente do conselho deliberativo engenheiro Paulo Roberto Fano. Que a gente não se afasta muito dos prêmios que a gente ganha, né? Eu gostaria de iniciar, e acho que eu vou tomar uma decisão um pouco arriscada, porque eu não preparei nenhum discurso, presidente Ponte, vamos né, esperar que eu não me arrependa disso ao final da fala, mas eu gostaria de iniciar saudando o presidente Ponte e todos os conselheiros da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul pela lembrança do meu nome. Eu acho que, como eu disse na gravação, é uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável. E com certeza vocês fizeram, naquela tarde que vocês nos visitaram, com tu e o Paulo Fan, embaixo né, da, da, daquela pintura famosa né do do Barobé, que é talvez um dos maiores diretores que a gente teve na Escola de Engenharia do Rio Grande do Sul. É uma alegria extremamente especial né, que eu compartilho com algumas pessoas hoje à noite. Eu gostaria de homenagear, né obviamente, todas as autoridades citadas, na pessoa do Odazer Klein, do deputado Adão Vilaverde, né, que inclusive foi mestrando lá da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na pessoa dele saudar todas as autoridades presentes. Uh, uh, quando nós recebemos um prêmio desse dessa natureza, principalmente no setor público, nós sabemos que esse prêmio na verdade não é um prêmio pessoal. Uh, muito desse prêmio vem né, da nossa uh, posição... E a gente sabe como poderosa e importante é a Escola de Engenharia do Rio Grande do Sul. Muitos dos talentos que estão aqui são engenheiros formados na escola, é, escaneando um pouco aí a sala, eu vejo muitas das lideranças empresariais, das lideranças políticas que foram formadas na Escola de Engenharia do Rio Grande do Sul. Mas a gente sempre tem um gosto um pouco particular em né, uma trajetória que a gente acaba imprimindo né, e, e, e sabendo né, que cada um de nós, no fundo, é função das interações que a gente vive, eu gostaria de talvez fazer uma homenagem né, é, citando algumas pessoas. Que eu descobri duas coisas fazendo esse vídeo. Um, que eu não sei onde estão todas as minhas fotos. Né, ou seja, todas as minhas fotos históricas eu preciso é, pegar uma lição aí com o Mussari e botar elas em ordem. Porque eu não tive tempo nem de pensar em buscar minhas fotos de quando eu jogava futebol aqui na escola de engenharia. Dois, dois minutos passam muito rápido. Né, ou seja, não dá nem perto de homenagear as pessoas que tu gostaria. Então vou tentar utilizar um pouquinho, roubar um pouquinho mais de tempo agora. Eu confesso, né, e aí eu quero fazer uma uma lembrança ao, ao, ao, ao presidente é, Newton Kitts, né, que me trouxe muito perto da, da sociedade de engenharia, né, quando eu já estava mais velho, mas quando eu fui fazer vestibular eu hesitei um pouquinho, eu não sabia se era exatamente engenharia. Eu gostava de várias áreas, eu pensei em ser engenheiro genético, que não tinha na época no Rio Grande do Sul por aqui, né, para manipular genes, e aí, decidi ser engenheiro civil porque eu era um pouco inconforme. Eu nunca gostei muito de estar limitado no que eu poderia fazer. Aliás, minha vice disse que muitas vezes, se eu não for ancorado, eu sou capaz de sair em delírios quase uh, uh, hiperbólicos aí, né? Ou seja, eu não gosto muito, eu gosto muito de ser visionário de alguma forma. E, no final das contas, ser engenheiro civil me permitia construir pontes ou né, trabalhar com represas ou trabalhar com pessoas. Era a, talvez a profissão que mais me desse possibilidades. Só que quando eu entrei no curso e comecei a me deparar com concreto, com dimensionamento, com o que o um engenheiro faz, eu comecei a me apaixonar por essa profissão. E acho que tanto que eu acabei programando meu filho, um deles lá, o um mais velho, a nascer no dia do engenheiro, 11 de 12 de 2013, entendeu? Então tudo foi muito bem planejado desde então. Mas quando eu estava cursando essa engenharia, eu já estava estagiando, né, começando, talvez fosse trabalhar um dia com Aquiles né, ou o coisa do estilo Teve uma pessoa que acabou me desviando da carreira de ser um construtor de fato né. E está aqui sentado, e um mentor meu e quase um pai, foi o professor João Luiz Campanholo, meu primeiro orientador Que me disse, vem cá, vamos trabalhar na área de pesquisa E aí ele me mostrou um novo mundo da engenharia que eu não esperava, né? que é esse mundo da produção do conhecimento, da produção de talentos que é muito a função universitária de fazer talentos como a Natália que a gente hoje teve a oportunidade aqui de homenagear, né? E eu me apaixonei por isso, né? E acabei desviando minha carreira, né, De ser um construtor para ser um pesquisador para ser um professor. E nessa trajetória eu tive a oportunidade de orientar muitas pessoas e muitos talentos e de ver desabrochar seja nas aulas de graduação, seja nas orientações de pós-graduação. Mais tarde, alguns dos meus colegas né, decidiram que eu tinha feito um trabalho bom o suficiente dentro da pós-graduação para ser eleito o mais jovem eleito diretor da Escola de Engenharia, sentar embaixo do corobé e tentar não fazer bobagem, né, ou seja, sabendo do histórico que a gente tem com uma instituição de mais de 120 anos, com a tradição que é a Escola de Engenharia. E aí eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas muito importantes, né, parceiros de dentro da universidade, e com os outros diretores, né, e aí eu tenho dois deles hoje aqui que, que realmente são muito importantes para mim, a Lúcia Clima e o Carlos André, né? da Medicina e do IPH, que foram parceiros muito grandes nessa caminhada de mudar a nossa universidade, né. E aí a gente teve a confiança dos nossos leitores, né, tanto o Carlos Alexandre Neto como o Rui Vicente Opperman, para entender que a gente precisava entregar uma engenharia melhor, entregar uma universidade mais importante, mais impactante, mais transformadora, mais inovadora, mais geradora de negócios. Porque hoje a gente tem certeza que sem inovação não há sua salvação. Né? Vai ser simplesmente se a gente conseguir fazer uma cidade que se seja é capaz de fixar nossos talentos, reter o que de melhor a gente tem, produzir novos empregos né? compatíveis com o século XXI que nós vamos poder dar um futuro para a nossa sociedade, e esse futuro tem que ter sim né, é, uma liberdade, nós temos que nos livrar dessa burocracia né? é, ibérica que nós temos tanto aqui, mas nós temos que garantir que isso cascateie para toda a sociedade, Então, talvez uma das pessoas que mais me impressionou nessa trajetória recente, é uma pena que ele não esteja aqui, mas a gente vai se encontrar amanhã, porque estamos fazendo uma seleção de startups que vão trabalhar na educação pública de Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesano, que em cada interação que nós temos, né, dentro do Pacto Alegre, que é essa convergência em que várias pessoas começam a trabalhar para uma cidade melhor, né, é, ele me pede que a gente produza uma inovação que gere riqueza, gere empregos, mas que cascateie para 1,5 milhão de habitantes, que beneficie cada um dos cidadãos de Porto Alegre. E foi essa trajetória que começa então, né, quando eu começo a pensar não só a história de engenharia, mas a cidade como uma transformação, que aí eu encontrei grandes é, lideranças que me inspiraram muito e algumas delas estão aqui, eu não posso deixar de citar. O professor Jorge Albi que é, para mim, né, uma lenda viva né, que a gente tem da inovação dentro de Porto Alegre. Ah, o professor Luiz Lambi, que é o nosso proletor de pesquisa, que deve ter chegado aí um pouquinho atrasado, mas veio. Né. Oi Lambi, tudo tranquilo? E essas pessoas, junto com muitas outras, né, foram as que começaram a entender que a gente precisava Nós temos tanto talento, tanta riqueza em Porto Alegre, e tanto a gente não conseguiu criar um ecossistema diferenciado Porque a gente não consegue muitas vezes convergir, a gente consegue alinhar, a gente não consegue trabalhar juntos pelas coisas que a gente poderia fazer e junto com essas pessoas foi criada então essa aliança para a inovação, que talvez tenha sido a razão principal que eu venha parar nesse palco. E aí eu quero homenagear o padre Marcelo, porque hoje, depois da aliança criada que une Urgis, PUC e Unicinos, eu sinto que ele é também meu reitor e não só reitor da né? Porque a gente está realmente conseguindo construir alguma coisa juntos. E o próximo passo dessa construção é justamente a construção de alguma coisa pela cidade. E aí fica um chamamento a cada um de vocês. Né? Todos nós podemos ser agentes de transformação E eu disse em das entrevistas lá fora A gente nunca deve esperar prêmios nenhum Mas a gente deve atuar de tal maneira que a gente possa ser ambicioso o suficiente para que esses prêmios venham E aí para terminar eu queria fazer algumas últimas lembranças E homenagear uma pessoa que tem que me aguentar nesses últimos seis anos, né? e não foi fácil tá? Foi uma grande amiga que eu ganhei quando eu entrei na Escola de Engenharia e que tem sido um sustentável muito forte para a gente poder trabalhar juntos pela cidade. Então eu quero dividir meu prêmio aqui com a minha vice, né, a professora Carla Tenkaten. Muito obrigado, Carla, por ter me aguentado nesses últimos seis anos. E agradecer de novo a cada um de vocês. Muito obrigado. Podem ter certeza que esse estímulo só vai redobrar o esforço que nós vamos fazer para gerar uma universidade melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. E fica o meu compromisso, presidente Ponte, de trabalhar para que a sociedade de engenharia tenha um papel destacado nesse processo de transformação da nossa cidade. Muito obrigado. Parabéns ao engenheiro Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, pela justa homenagem.